irei te falar sobre as sete duras lições que você deve aprender sobre o amor, para evitar, digamos assim, um relacionamento estragado antes mesmo de começar. Mas antes, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço por favor para se inscrever e deixar o seu like. E sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. A primeira dura lição sobre o amor é entender que o outro não te deve nada. E nesse ponto, quero que entenda que eu não estou dizendo que você não deve esperar comportamentos melhores e boas mudanças vinda da pessoa que você ama. Não. O que eu estou dizendo é que o que o outro é capaz de lhe entregar é por vontade própria e não porque ele tem a obrigação de fazer aquilo. Entende? A atitude de mudar deve ser conversada e após a conversa deve-se entrar em um acordo. E após esse acordo, sim, esperar que o seu parceiro honre o que te falou por amor, por um sentimento verdadeiro. Agora entenda, existem situações e situação. Saiba também ser uma pessoa compreensiva com a outra parte. A segunda dura lição sobre o amor é que você não vai ser prioridade na vida dele. E como assim, jovem cultural? Por que não? calma que eu já te explico você não vai ser prioridade na vida dele 24 horas porque ele tem suas responsabilidades e nem sempre ele vai poder te colocar acima delas. Compreende agora se você insistir nessa fantasia, você vai se desiludir uma hora ou outra pois ele tem vida própria e até hoje nunca ouvi dizer sobre uma pessoa que foi feita para outra nesse ponto. É claro que digo com cautela, Pois sei que existem pontos fora da curva, mas saiba que isso é muito raro, pois tanto a condição financeira como a social e a psicológica pesam muito nesses casos. A terceira dura lição sobre o amor é que términos e voltas podem deixar marcas que nunca mais serão esquecidas. E como você não é criança, sabe muito bem disso. A outra parte do seu relacionamento pode conhecer pessoas que são passageiras. Enfim, quando voltarem, as coisas podem não ser iguais a antes. Mas o que eu tenho a te dizer é que com o tempo e com boas conversas, o vínculo se torna forte, o suficiente para passar por muitas coisas juntos. Então nunca se esqueça, as pessoas podem mudar. A quarta dura lição sobre o amor é sobre não pular etapas da vida de um casal. Viva um dia por vez e vá conhecendo e descobrindo o outro em seus bons e maus momentos. E a partir disso, reflita-se a escolha de continuar, realmente faz sentido para você. Pois pense comigo, as probabilidades de um casamento dar certo com filhos para a vida toda e sem divórcio são bem maiores para aqueles que respeitam essas fases do que para aqueles que se conhecem hoje e se casam amanhã pois esses do segundo exemplo, ao ir morar junto, sem ter volta, digamos assim, compartilhando bons e maus momentos e um turbilhão de informações sobre o outro, em muito pouco tempo, faz com que você possa vir a se arrepender de sua escolha, ou pior, só descobrir que errou após longos anos de casamento, pois não respeitou o tempo de cada fase. A quinta dura lição é sobre não idealizar um namoro não criar altas expectativas e não achar que tudo somente será flores, pois de fato não será, e o seu relacionamento não deve ser comparado ao de outras pessoas, pois cada um vive em suas realidades, tanto na riqueza quanto na pobreza. Saiba ser compreensivo, pois de fato, se você quiser viver um amor verdadeiro com a outra parte, olhe para o seu coração e não para a condição financeira dela, e isso, meu amigo, é o que eu chamo de amar com sabedoria. A sexta dura lição é sobre você não entrar em um relacionamento com uma outra pessoa que não superou o relacionamento passado. E caso perceba que está nessa situação, chegue na outra parte e termine numa boa, mesmo que o outro discorde, porque lidar com o assunto do término será muito mais fácil do que lidar com as situações ao buscar o amor dessa pessoa, por isso, se continuar insistindo nesse relacionamento, no fim das contas, somente sairá mais caro do que pensava. A sétima e última lição é que a vida continua, tanto após um término, quanto após o bater das botas da pessoa amada, e a conduta que terá, após esse momento, será de sua escolha, tanto no amor eterno, em que você não se envolverá com outras pessoas, quanto nos seguir em frente. E cara, a escolha é sua. Eu não tenho muito o que te dizer aqui, somente que você deve seguir a vida do seu jeito. E bom, espero que tenha gostado desse vídeo e compreendido algo a mais sobre o amor. Se ficou até aqui, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like, por favor. Ademais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.